Olá! Aqui é o Daniel para mais um vídeo de psicologia e eu quero agradecer ao Michael que acabou de se inscrever no canal. Bem-vindo, Michael! Muito bacana ter você por aqui. O Michael é um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito. Eu estava acompanhando aqui os inscritos e vi que ele se inscreveu no canal e ele é a pessoa que me fez o convite do vídeo anterior onde eu falei sobre a palestra que eu vou dar numa faculdade sobre psicoterapia estratégica. O Michael me convidou para falar para os amigos de turma dele, e eu fiquei muito, muito feliz. Então, o vídeo de hoje é dedicado ao Michael, e será é, três dicas sensacionais para que você possa aprender cada vez mais, e você contribuir com a vida de outras pessoas, de milhares de pessoas. Então, a dica número um é você simplesmente estar aberto a ouvir, a aprender coisas completamente novas, coisas que você nunca ouviu antes, né? No caso, a psicoterapia estratégica, que é uma metodologia de trabalho que eu utilizo, que outros psicólogos utilizam, que veio através do professor Celso Lugão, da UERJ, enfim, tem uma metodologia de trabalho norte-americana, ela é tecnicamente recente no campo da psicologia, ela começou na década de 80, Então, aqui no Brasil. Então, por isso, muitas pessoas ainda não conhecem. E conversando com o Michael, o Michael ele despertou grande interesse em conhecer, em entender um pouco melhor, viu que era algo completamente diferente das coisas que já haviam falado para ele. E ele me fez esse convite para é, levar a, a, a, esse conhecimento para a faculdade dele. Então, o que é psicoterapia estratégica em resumo? As teorias tradicionais de psicologia, nós temos a psicanálise, a gestalt, a TCC, enfim, metodologias... Que, que tem uma, uma visão única de trabalho. né? E a psicoterapia estratégica, ela, ela revolucionou no sentido de que ela é uma metodologia onde um psicólogo, um psicoterapeuta, ele pode trabalhar com várias abordagens, várias visões de mundos diferentes, porque o foco é na fenomenologia. O que, é que isso significa? Que o mesmo fenômeno acontece com várias pessoas diferentes, só que a forma como as pessoas nomeiam esses fenômenos é que faz a diferença. Então, é, na ciência, nenhuma verdade é 100% absoluta, só existem aproximações da verdade. Então, no caso, as teorias de Freud, elas funcionam, só que elas não são 100% verdadeiras. As teorias de Jung, elas funcionam, só que elas não são 100% verdadeiras. Cada um enxerga os fenômenos na sua própria ótica e eles criam nomenclaturas, criam nomes e, enfim, até na própria programação neurolinguística, criam nomes, para que possam fazer com que os seus conceitos sejam nomeados e utilizados. Isso eles padronizam o conhecimento. Isso faz com que as coisas tenham muito mais sentido. Na psicoterapia estratégica, você pode se apropriar de todos esses conhecimentos, daquele que for mais útil para você, em prol de uma outra pessoa, em prol de um cliente. Então, porque para o cliente para o paciente não, não indifere o tipo de abordagem que é, vão, vai ser utilizado com ele. Ele quer que o problema dele seja resolvido. Então, o foco... Sai da teoria e o foco vai para a pessoa. Isso vai contra o que muitas pessoas acabam... É a posição que muitas pessoas acabam adotando, de bater no peito e dizer, ah, não, porque a psicanálise? Ah, não, por que a Gestalt e tal? Mas o, o ponto central não tem que ser a teoria, e sim a pessoa. Quando a gente coloca a pessoa como ponto central do processo, a gente humaniza o processo e a gente consegue fazer com que a pessoa de fato, o cliente de fato, tenha os resultados que ele deseja, tenha a mudança que ele deseja, que ele tenha realmente a vida impactada e melhorada. Então, a primeira dica é para que você esteja aberto a novas formas de entender os fenômenos, como os fenômenos, todos os seus fenômenos ao seu redor acontecem, e entender que as pessoas elas só nomeiam isso de forma diferente. Então, dentro da área da ciência, vão haver várias teorias, às vezes vários nomes, para explicar a mesma coisa. Beleza? Agora, a dica número 2. Assim que você tiver com a mente aberta para aprender coisas novas, você compartilhar com mais pessoas. Então uma atitude muito bacana que o Michael teve é que ele poderia ter guardado essa descoberta. Caramba, existe uma forma de trabalhar diferente que na minha faculdade não foi abordada, que entre os meus amigos não foi falado Ele poderia ter guardado isso para ele. Mas ele ficou muito feliz e ele resolveu compartilhar isso com mais pessoas. Então percebe que ele é uma pessoa diferenciada porque ele quis mostrar às outras pessoas que o conhecimento existe e que uh, existem formas diferentes de se trabalhar e que existe Outras, outras visões diferentes da que o, o, os alunos normalmente conhecem. Então, parabéns, Michael, porque é, você poderia ter a posição de reter o conhecimento para você, mas você imediatamente pensou em compartilhar. Isso é uma atitude muito, muito bacana, beleza? E agora a terceira dica para a gente encerrar o nosso vídeo é uma, terceira, é uma dica bem prática e que eu quero já deixar, fazer um gancho para deixar um desafio aqui para você, beleza? A terceira dica é para dizer... Que a ciência ela não para de evoluir. Os conhecimentos ele, eles estão aí, informação, o mundo é feito por informações. E novas informações, novos fenômenos vão sendo estudados e descobertos a cada momento. A gente tem um avanço tecnológico constante. É, muito tempo atrás não existia YouTube, não existia celular, eu não conseguiria estar falando aqui com você é, fazendo esse vídeo. Então, olha só quanta coisa aconteceu, quanta coisa mudou e, e tudo se tornou possível. Então. Ah, o meu, meu desafio para você é que você continue é, buscando novos conhecimentos, que você continue aprendendo coisas que você não sabia antes. E que você possa usar esses conhecimentos também para transformar a vida de outras pessoas. Uma outra pessoa que eu acabei lembrando nesse vídeo agora é a Bruna. A Bruna é uma amiga minha que ela hoje está trabalhando num, ela é enfermeira está trabalhando no hospital é, cardíaco é, aqui no centro, aqui no Rio. Né? É um hospital é, com foco cardiológico. E ela está falando sobre novas tecnologias, muitas tecnologias envolvendo o coração que antes ela não conhecia, né? tecnologias de ponta, tecnologias realmente é, que vieram para revolucionar a forma como uh, as avaliações, como uh, eu não sei muito muitos termos técnicos, mas para simplificar, a forma como o cuidado com o paciente é, é diferenciado. Então, eh, ela já tinha uma formação tradicional, uma grande faculdade aqui do Rio de Janeiro, e por conta da tecnologia, ela teve que aprender um monte de coisa nova. Então, percebe como as coisas que não param de evoluir, você então precisa sempre eh, se desenvolver, sempre buscar novos conhecimentos, sempre estar com pessoas que queiram aprender, aprender queiram vivenciar conhecimentos novos não ande não ande apenas não fique apenas com pessoas que acham que sabem tudo porque na área do conhecimento dentro da ciência não existe limite para o conhecimento então se você hoje está andando apenas com pessoas que acham que sabem tudo que acham que tudo aquilo que elas fazem é o suficiente procure outras pessoas para você andar ande continue andando com elas mas procure andar com outras pessoas também que pensam diferente, com outras pessoas que têm essa visão para frente e que, pessoas que vivam ardentemente buscando por novos conhecimentos para continuar evoluindo, continuar crescendo. Porque assim você vai se desenvolver mais e mais e você de fato vai conseguir transformar mais e mais pessoas. Então essa foi a dica do vídeo de hoje, o vídeo ficou um pouco longo, mas se você gostou, clica aqui em curtir, comenta também, a sua participação é muito importante. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal também, beleza? Então, Michael, muito obrigado pela sua inscrição e obrigado pela amizade e pelo convite também. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!